Olá pessoal eu terminei de ler o Cyber Teologia do antônio spadaro o livro ele apresenta vários vários aplicativos sites é, termos de, da internet que eu mesmo não sabia o antônio spadaro como um bom comunicador ele realmente ele ele é inserido dentro desse mundo que eu que por mais nerd que você seja eu, você fica impressionado como é que uma pessoa de igreja e com tantas funções dentro da, da, da do vaticano ele consegue, ele consegue bem explicar vários temas né? só que é, ele, apesar de ele apresentar essas coisas todas ele, ele, ele mais está dando testemunho dele né? ele começou ele começou há um tempo atrás a a criar um próprio bloco blog dele, a, a entrar numa conta do Twitter, né, e esse tipo de coisa básica. Eu acho que é interessante, eu acho que ele, ele serve como, como um espelho para muitas pessoas que querem evangelizar no, na internet e ainda não sabem, né. Eu acho que é, ele, ele faz um relato sincero da experiência dele, dessa inserção no mundo tecnológico, né. Ele, ele até fala de de equipamentos que eu também não conhecia, né? O livro é bem rico nesse tipo de detalhe. Agora, em termos da postura dele, por exemplo, ele sabe fazer uma boa leitura do mundo hacker, né? Ele vai interpretar o hacker como uma pessoa que procura é, procura consertar as coisas, né? Esse que é o essa, ser hacker não é só aquele cara que sabe programar. A ideia, a ideia hacker é basicamente você querer estar sempre disposto a consertar algo ou melhorar, fazer uma melhoria nesse algo, né? Ele ele fala um pouquinho sobre a igreja líquida, né, que é um termo contemporâneo, né? é um termo cunhado pelo Bauman, que que vai falar dessas relações que estão se esvaindo, né? E é é assim, né? Eu acho que eu entendo, eu entendo o lado dele. Ele está numa posição tão alta na, na igreja, tão visível, é difícil ele querer fugir da da do padrão vaticano de ser, si, né? Então, por exemplo, ele vai tentar, ele vai tentar convencer a gente que que certos sacramentos não são, não, não, não, não, não poderão ser utilizados tecnologias para intermediar, né? tipo, eu não poderia me confessar via Skype, porque ele vai explicar que o sacramento é recebido pelo corpo, ele é co recebido pelo corpo todo, não só a nossa, a nossa mente, né? ele, ele vai explicar que basicamente esse mundo de internet, ele vai trabalhar com, com as questões da informação e não vai trabalhar com todos os nossos sentidos como um todo que seria o papel da, da igreja, né, que é trabalhar com todo o ser do, do homem. Mas o livro não é ruim, o livro, ele prende a leitura, eu consegui ler bastante. No finalzinho ele começa a voar, assim, ele começa a dar umas ideias loucas nele. Ele cita aqui, é, não sei se eu vou achar, deixa eu ver se o nome do cara é esse aqui. É Pierre Relévy. E aí, esse Pierre Lévy, ele tenta falar é, de, um, é, de um consciente coletivo e ele começa a voar falando, falando, de, falando de, um, de, um, de um espaço é, de origem muçulmana, interligado, cosmológico e faz uma uma mistura toda. Aí o, o explorador vai falar, ah, legal, esse cara teve a primeira ideia de falar sobre o consciente coletivo, mas a gente tem na nossa fé um, um cara que falou disso também, que é o, Pierre, o Thierry de Chardan. E aí o livro termina com chave de ouro, né? Ele começa a falar do Thierry de Chardin, só que a verdade é que depois, na, na a parte final do livro, começa a fugir um pouco do tema do Cyberespaço e começa a falar dessa dessa perspectiva teológica do do cosmo, cosmo lógica, também do da visão do ciberespaço, né? E aí começa a falar de caras que souberam fazer uma ponte entre o Chardin e a Cyberteologia. É é assim. Eu o livro o livro dá uma quebrada no final, né? Mas é foi uma, foi uma leitura legal. Assim. Ele, ele basicamente faz analogias. O livro é, é, é constituído de analogias. Ele, ele olha para o tecnológico, olha para os tipos de arquivo, para os tipos de, de troca de informação e fala, ah, legal, isso aí parece muito com o que a gente faz dentro da igreja. O que a gente faz é, no contato com Deus e o, e o homem. Né? É, ele, ele pega... Ele pega termos cunhados, da, como compartilhar, como salvar, termos que a gente usa frequentemente na, na linguagem de informática e, e, faz, e faz um, um paralelo com, com a fé. E é, e é legal, assim, é interessante, não é, não, é, não é, vamos dizer assim, ralo as informações, é... Bom, eu acho que pra, basicamente é isso, assim, a, a, o, livro, o livro, ele só, dese, ele só dese, deixa a desejar nesse ponto, né, ele não dá um passo à frente no que, é, no que a igreja ainda não soube enxergar, que é como, como a tecnologia e os meios de comunicação estão aí para ajudar na, no contato maior entre, entre ser humano e, e Deus, né. É, eu lembro, por exemplo, que eu fui a última vez que eu fui me confessar e ter direção espiritual, o, o Dom Roque ele, ele, ele ficou insistindo no Facebook, falando, cadê você, você sumiu, vamos conversar. Então, tipo assim, eu em meio a, a esse mundo agitado que todo mundo tem, pude ter a presença dele é, participando da minha vida via Facebook querendo me encontrar para a pra gente poder se, se falar em tudo, entendeu? É óbvio que contato físico ele é essencial, só que o que, a igreja não, o que a igreja não percebe é que não foi a tecnologia que cortou o contato físico, mas é a, a, as próprias relações humanas que foram se esvaindo com o passar do tempo, com o desinteresse, com a... Com, eu acho que é, com o próprio individualismo das pessoas isso foi se perdendo. E, e, e, não, e, não, e não se percebe que a tecnologia que foi criada pelos hackers foi exatamente um, uma proposta de tentar resgatar isso que a gente perdeu. Né? Só que as grandes mídias que querem ver a gente separado, não trocando ideia, fazem uma, uma carga massiva de, de uma propaganda massiva contra a tecnologia, contra os meios de comunicação, exatamente para isso, para que a gente não consiga se conhecer, não consiga se, se é, trocar informações. Então assim não vai ser o Skype, não vai ser o Skype que vai, que vai me distanciar da igreja. Pelo contrário, o Skype vai me ajudar a ter um, um, uma, uma alternativa de, de contato com a igreja num mundo em que não há mais contato. É, acho que isso que é o ponto, não foi a tecnologia que cortou relações, se meus amigos não me ligam mais, é, não foi culpa do telefone, entende? Foi culpa da, das relações que foram, foram se enfraquecendo devido à cultura individualista e capitalista que a gente vive. Então acho que esse que é o ponto. E eu acho que a cultura hacker ela tem muito a dizer pra gente. Então é isso aí, gente. Fique com Deus e até mais.